Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma novidade, certo? Minha cara Juliana, na verdade a é outra Juliana, porque a outra Juliana está fazendo o quê? Foi para a praia, ela vai mais para a praia do que o troco de camisa, vocês podem perceber pelos últimos vídeos que estão aí. <risos> Bom, então nós vamos falar do negócio de um conceito relativamente novo, depois eu vou explicar o porquê, que são matrizes dinâmicas no Excel. Será que é matrizes dinâmicas ou matriz dinâmica? Agora eu não sei, enfim, se você está interessado, sabe que conhecer essa novidade que vai revolucionar o uso das planilhas. Fique aí, se você gosta da gente aí, que dar o apoio, se inscreve, deixa o seu joia, ativa o sino, enfim. Aquilo lá que todo mundo pede no YouTube quando você assiste. O que, que é a matriz dinâmica, minha cara Juliana lá do B? Você não sabe. Matriz dinâmica, como o próprio nome diz, é uma matriz dinâmica, que ela meio que se autoajusta aos intervalos de células que você tem na planilha. Em outras versões, ou antigamente no Excel, isso já, de certa forma, já existia. Principalmente pelo uso de funções matriciais, inclusive o Fernando Fernandes, um beijo para ele, veio aqui no canal e falou um pouquinho disso. Assim como se você estivesse usando uma fórmula desloque para selecionar os intervalos desejados. Então assim, eram algumas maneiras né, de se realizar a matriz dinâmica. O que que acontece? Na versão, na, na última atualização que o Excel, ele teve, né, o, o Office aqui, ele, ele concedeu, introduziu de forma nativa, né, o outro também é nativa, mas introduziu assim, de forma mais fácil esse conceito de matriz dinâmica, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Por que que na abertura do vídeo, eu não falei que era necessariamente uma novidade? Porque aqui no canal, provavelmente o Laender já veio no vídeo que vai aparecer pra vocês aqui, novas funções do Excel 19, alguma coisa assim, ele já trabalhou um pouco esse conceito. Só que eu queria discutir um pouco mais agora é, quais são as novidades, ou seja, os potenciais dessa matriz dinâmica e quais são aí as, as limitações, beleza? Então, por que também, além da questão do Laender, por que, que eu falei que não era exatamente uma novidade? Corte, por favor, minha cara, aqui esse ele Então, o que, que eu coloquei no Google? Fórmulas de matriz dinâmicas em Excel com reconhecimento da um dinâmica. O que você precisa entender disso? Por enquanto, bosta nenhuma, porque depois nós vamos mostrar o que, que é essa matriz dinâmica. O que, que eu quero que vocês prestem um pouco de atenção. Então, olha aqui, ó. Primeiro comentário, em setembro de 2018 introduzimos matrizes dinâmicas. Então, note, meus queridos e minhas queridas, que isso não é exatamente uma novidade. Estou falando aí de setembro de 2018. Então, 2019, 2020, vai para quase dois anos daqui a pouco que tem esse negócio e você talvez ainda não é, conhece, tá? Então, só para mostrar que não é exatamente uma novidade, é que antes, né, isso daqui estava naquele Officer Insider. Que se você observar depois aqui embaixo, vai ter aí as colocações. Só que agora agora isso vem vindo para dentro do pacote Office das pessoas normais como a gente né, não simplesmente esses caras que mexem com Office Inside. Então o que que é essa matriz dinâmica como o Excel colocou aqui, vou agora cortar para o Excel para que a gente consiga trabalhar. Imaginem que nós temos uma base de dados aqui que inclusive vai ser trabalhada nos próximos dois vídeos com funções aí do Excel em que eu vou fazer o uso de uma matriz dinâmica, por exemplo, se eu vir aqui tá, eu não vou usar nenhuma função tá, só vou mostrar o conceito da matriz dinâmica e que este vídeo vai ser importante para os outros vídeos, né, de novas funções que nós temos aí dentro uh, do Excel que eu vou mostrar posteriormente no canal. Então se eu vir aqui, minha cara Juliana, e colocar, ó, que esta célula é igual a este conjunto de dados, o que que vai acontecer? Se você estivesse no Excel antigo ou na versão mais desatualizada e der um enter neste exato momento, se você tá tentando replicar esse vídeo, o que que vai acontecer? Vai dar pau. Provavelmente eu não sei qual é o erro que vai dar, mas vai dar o erro talvez, de valor. Sabe aquele erro de valor? Por quê? Nas versões mais antigas do Excel, o Excel não reconhecia este intervalo de dados. Então, ele ia pegar e ia falar, é, ah, esse intervalo aqui acabou. Então, ia dar pau e não ia conseguir fazer nada com isso. O que, que é o bacana nessa questão de matriz dinâmica? A hora que eu der um enter nessa versão que está atualizada, olha lá que legal, né? Inclusive, ele já até colocou aqui um negócio, a fórmula despejada. Presta atenção nesse termo, despejado. Sua fórmula retornou vários valores. Sendo assim, nós os despejamos nas células em branco Próximo. Então olha que bacana, vou dar um ok aqui para sair. O Excel ele já reconheceu essa matriz de dados e colocou ali naquele intervalo. Inclusive, ó, se eu começar a clicar aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui em cima, tá vendo aqui ó, na barrinha de fórmulas, que continua o mesmo intervalo. Primeiro ponto, eu não precisei fixar praticamente nada, né? Segundo ponto, tá vendo que ali aparece o intervalo, mas ele não tem nada aí atrás ele está simplesmente em cima desta célula aqui, então note, eu não montei a função em cima da célula E3 que está aí para vocês, as outras células que foram despejados esses valores elas não tem praticamente nada atrás, inclusive aí vai um negócio legal, você colocou uma função aqui, deixa eu tentar atualizar lá, vamos supor aqui que Guariba, eu vou colocar uma, vou inserir uma linha aqui ó, inserir e vai deslocar para baixo, olha que bacana, tá vendo ali que a minha matriz aqui do lado ela já automaticamente correu, ou seja, a matriz foi dinâmica, qualquer coisa que que eu coloque aqui dentro, automaticamente isso aí vai ser despejado cada vez mais para baixo. Então assim, qual que é o, o lance dessas matrizes dinâmicas? É conceder produtividade ao usuário do Excel. Porque se você, por exemplo, precisasse fazer isso no braço, igual dá para fazer, ia levar um pouco mais de tempo. Tá? E o lance aqui, como eu disse, é produtividade. Deixa eu excluir aqui a minha função. Se você observar aqui, ó a matriz dinâmica que ela coloca. Bom, de tudo isso que eu coloquei pra vocês, você viu que a palavra que eu mais ressaltei foi a função, né? Ou pelo menos a palavra despejar. O que que essa palavra despejar ela quer dizer? Como eu disse, isso daqui aparentemente não tem nada atrás dele. Tá vendo? Inclusive, que faz essa, essa áurea azul aí, ó. Aparentemente não tem nada. Mas vamos supor que você vai vir aqui, ó, na hora de montar a célula ou depois disso, e eu vou escrever uma palavra aqui, ó. João, tá vendo que na matriz dinâmica aqui eu estou colocando uma barreira para a minha base de dados dinâmica? A hora que eu dou isso, Juliana, olha o que, que vai aparecer. O um novo erro que nós temos no Excel e que o Laender, inclusive, já falou, que é o erro de despejar. Só por exercício eu vou fazer isso nas outras células também, ó. Então beleza, você tá vendo então, portanto, que a sua função aqui do lado, ela não funcionou. Por que que ela não funcionou? Porque a matriz que você montou, olha lá, ó, na célula E3, que está com esse pontilhadinho, está sendo interrompido por valores que você colocou na sua planilha. Inclusive, ó, então, esse aqui é um novo erro que o Excel tem, o hashtag despejar. -me. Versões antigas eles não têm. Então se eu clicar aqui nessa, que que é essa porra aqui, como é que chama? Uma plaquinha de exclamação, olha lá que a, a mensagem que vai aparecer. Uma célula na qual eu preciso despejar os dados não está em branco, ou seja, ele não vai conseguir despejar. Se você clicar aqui, vai aparecer uma opção, ó, selecionar células que estão obstruindo aí a matriz dinâmica. A hora que eu clico aqui, ó, automaticamente o Excel ele vai selecionar essas... Três coisinhas que é onde eu estou despejando. Se eu simplesmente vir aqui e deletar isso daqui, você concorda que eu não tenho mais um impedimento, Juliana? Se eu não tenho mais um impedimento, olha lá que bacana, a minha matriz oi? a minha matriz vai conseguir ser dinâmica e voltar. Então é basicamente isso, pessoal. O que, que a matriz dinâmica faz? Esse esquema que o Excel trouxe, né, a nova versão do Excel trouxe, vai otimizar muito a rotina de trabalho se a gente pegar. Tá? Então, se eu olhar outros canais que já inclusive tem esse conteúdo, é, que tratam sobre esse conteúdo, vão falar a mesma coisa. Coisa. tem muita coisa que vai ser otimizada com essa nova possibilidade aonde que nós temos que tomar cuidado minha querida Juliana eu tô com a versão atualizada não tá se você que não tem a versão atualizada eu montar essa planilha em matriz dinâmica e te enviar o que que vai acontecer Vai dar pau porque eu não tenho compatibilidade de versões, então, assim o cuidado que nós temos que ter antes de você utilizar esta ferramenta, saiba que ou você vai utilizar no negócio que só você vai utilizar e portanto tá com atualizado, ou que quem vai receber essa planilha tem a versão mais atualizada. E nesse ponto, também eu gostaria de fazer um outro comentário, só finalizando essa linha de raciocínio, que tá tudo certo, né? Basicamente, você precisa saber que isso explode e recolhe automaticamente, e se ele não conseguir explodir e recolher automaticamente, você tem o erro de despejar. Tem até um outro lance de intersecção, mas é ficar muito complicado pra gente trabalhar nesse vídeo, eu vou trabalhar em outras coisas, aí rende conteúdo pra mim também. Então, beleza? Matriz dinâmica é isso. Ela tem o dinamismo de explosão aí do intervalo, e se você colocar algo que estanque, vamos colocar assim, essa explosão, ele vai despejar para fora. Note aqui, meus queridos, que esse foi até um erro quando a gente colocou, eu vou colocar aqui até um tutorial da função classificar, tá vendo ali que no vídeo do Laender, está lá, Excel, novas funções 2019. Se você for ver bem, isso na verdade ele é um erro. Por quê? Porque não tem mais função do 2019. Vamos olhar aqui o Somaces, que é uma função já da versão anterior. Se você olhar no tutorial da Somaces, vai ter aqui, ó, Excel 2019, Excel 2019, Excel Starter 2010. Então antes, realmente as versões, elas eram classificadas aí pelo ano de lançamento. Só que agora, o negócio virou o tal do Office 365, então não tem muito mais versão. É basicamente um esquema de assinatura que tem e você vai recebendo as atualizações que são necessárias. Ah, mas eu não tenho as novas funções do Excel eu tô olhando aqui no meu, meu office é 365, aí o que que acontece? Deixa eu logar aqui, vamos ver. Você olhar aqui, ó, a função está disponível para o Office 365, se você não tem, está aqui, ó, confira quando obter os, os recursos mais recentes do Office 365. Se você clicar, vai ter aí um artigo falando que o lançamento, né, ou as atualizações, elas vão ser feitas de forma cadenciada, então não vai ser uma liberação para todo mundo. Então, se você não tem essas funções ainda, calma que daqui a pouco está chegando, a própria Microsoft falou aqui, né, ó, se você não encontrar o recurso que está esperando os aplicativos, não se preocupe, não precisa se preocupar, ele está a caminho, beleza? É uma função, né, um conjunto de funções, de conceitos extremamente importante. Então vai praticamente morrer o Ctrl Shift Enter, já que o Excel vai fazer isso automático. A produtividade vai aumentar muito no uso de algumas ferramentas que a gente, é, que a gente colocou. Tá? Então é basicamente isso. Beleza? Então se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike E tamo aí. O negócio aqui é bastante democrático. E agora nos vídeos seguintes, nós vamos mostrar as ferramentas individualmente desse novo pacote do Office 3BS. Tá bom? Então um beijo nas crianças, um chute... Nossa. Um beijo nas crianças, um beijo nas meninas e um chute nos meninos. E até a próxima semana onde a gente vai apresentar funções novas.